Por existir há mais tempo e por controlar, digamos, é, objetos mais controláveis, é, eu diria que a audiometria tenha o seu grau de fiabilidade é, e provavelmente não vai evoluir muito mais de onde até chegou. Né? Com relação a, a oferir audiências é, na web, é mais recente, é um ambiente mais complexo, né? e mais chegará, ou tem já, digamos assim, coisas que você pode olhar, essa, essa metrificação faz sentido. Mas vou é é mesma. Nem a audiometria das TVs e rádios conseguiram e nem eu vejo acontecer na, na web, que é você depois transformar essa quantidade em qualidade. Eu posso ter realmente um post exibido um milhão de vezes e ninguém deu nenhuma atenção para ele. Eu posso exibir para exatamente para, aquilo, para aquelas pessoas que eu acho que são as pessoas que querem aquilo, e elas não gostarem do que está lá publicado, né? É, isso é eu tenho, eu acho muito curioso. Eu tive uma reunião há pouco tempo, ano passado, é, com, onde estava um cliente estava, digamos, eu e a agência, né? Criativa, né? E do outro lado estava uma agência de meios. A gente estava discutindo justamente estratégia de web. Teve um momento da conversa que eu vi, sim, tipo, é impressionante, né? Passaram-se décadas e, de repente, estou tendo uma conversa muito parecida com a que eu teria na década de 80, em que estamos aqui, de um lado, dizer é, é importante que a comunicação seja curta para estar muitas vezes, e eu estou dizendo que, esse cara é melhor que ela seja um pouco mais longa e menos vezes. É, eu estou atrás de atenção e profundidade, vocês estão atrás de é, é, é, a audiência é, é, e horizontalidade. Né? É, isso não era a discussão já da televisão até que os 80, da década de 70. Era essa discussão. Vamos passar x vezes e é um spot de 5 segundos. ou passar menos vezes é um spot de 30 segundos. né? Com 30 eu posso contar uma história, com 5 eu não posso contar uma história. Basicamente é isso. Então vamos para o web estamos no mesmo lugar, no mesmo lugar e a fanáticos de uma coisa e a fanáticos de outra. Eu público, não, ser, não era fanático naquela altura, mas também não aceito esse fanatismo de que a performance é tudo e temos que dar muito para atacar as pessoas, para elas prestarem atenção. Não, elas vão prestar atenção no que elas quiserem. E aí, ou eu acredito nisso e eu tenho, é, digamos, algo para oferecer e eu acho que eu tenho algo para oferecer, né? ou então eu não acredito nisso e posso fechar as portas e fazer qualquer outra coisa.